Por favor. Sim. Negócio é mostarda! aqui diz damas. Não tem ninguém aqui. Pode usar. Eu fora daqui! Ai ai, ai, ai, ai. Tem dinheiro? Não! Você não vai tirar nada de graça daqui. Mas eu não vim tirar, eu vim depositar. Depositar o quê? Está ocupado? Sobe daqui, mano! Não como pode, né? Eu pretendia sentar na porta da Febem Não me diga! Obrigada, senhor. É me gentil lá como vai. Oi kia, oi xaxi, tudo Ele tá louco, não, está caindo Tem dinheiro? Eu? Não tenho nem... Meu! E, e o senhor? Eu é o quê? quê? Isso! O que é isso? Tá louco? <muchos> Estou caçando churruminos Caçando o quê? Sua mãe Caçando o quê? Aquele muloide idiota Por que você não deixa essas moscas em paz e vem... <mulhante> Tá bom, por que você não deixa em paz esse Xuxa e vem comigo ao restaurante da Bicha Atrevida? Se você se comportar bem, pode morrer! <risos> Distinto é me in wrong Dessa mulher tá ficando Atrevida! Tia, olha a Aurelizete, Ela quer pegar o Que a trouxe pra mim pra Mas o que é isso? São crianças ou animais selvagens? Os 3 já, já, já, já chega De joelhos agora mesmo Morrer! Assim vão aprender a não incomodar os mais velhos Com suas brincadeiras porcarias eu não comecei, foi Elisésio. E o que te interessa, hein? Mamãe, mamãezinha! Levantem-se, não se levantem! Levantem-se, não se levantem! Levantem-se! Não! Levantem-se, não se lê na boca! Eu mandei se levantarem. Eu dei um castigo por uma hora. E o que te interessa, hein? São crianças boas. Esse é o seu jogo, Paola. Cala a boca! Se quiser discutir comigo, vamos discutir a sós, não na frente deles. <risos> e esses cavalos, Moisés? Só meu papo. Vou montar um... Não! Você não pode montar sem a cela. É mesmo, é? Não! Gente, são... yeah! Vamos mostrar no... McDonald's. Ah. Ah, merda! Como quiser, meu amor. Garoto. Eu fora daqui. Obrigado, moço. É, vai-te embora, maconheiro. segunda mãe! Antônia, vamos devagar. Eu não quero. -oh. Espera, não escutou os um gemidos? -oh. É um garotinho. Ai. Deve ter acontecido alguma coisa. Não me diga. Diga logo o que aconteceu, garoto. <risos> não vê que ele está zombando de nós? Jogue isso no lixo. Ai, ai, ai. Eles podem ir hoje mesmo, Moacir e essa eu, eu não quero mais que estejam aqui quando eu. Vou essa esta pequena alegria. Eu caí! Jogue isso no lixo! Aqui, meu. Só sobe me daqui, mano. Não, sobe daqui.